Enquanto a gente organiza a sua apresentação, eu vou pedir para a professora Helena iniciar, pode ser? E aí a gente já resolve aqui a, a disponibilização da sua apresentação. Por favor, equipe, professora Helena, por favor, iniciamos uh, com a sua fala e depois passamos para a professora Mara. Muito obrigado, tens 10 minutos com uma tolerância de 5 minutinhos, tá Sim. bem? Ok. Então, muito bem. É, eu organizei essa nossa fala inicial, então, em torno de 10 minutos para falar um pouquinho, não só de recursos educacionais abertos, mas para falar desse princípio da educação aberta, desses conceitos que se inserem dentro desse grande universo que são as tecnologias educacionais em rede, e para que também nesse grupo aqui, nós possamos, nesse contexto em que nós estamos vivendo e experienciando novas práticas, novas metodologias, novos conceitos, pensar um pouco nessa diferença entre os nossos princípios de ensino e educação. E são, então, algumas autorreflexões que eu vou compartilhar com o grupo. Por favor... A equipe está uh, manipulando os slides para mim, então vou sempre indicar que possam passar. E é claro que quando a gente fala de educação aberta, práticas educacionais abertas e réia, naturalmente a gente faz a gente referência a esse movimento internacional e as próprias políticas públicas e não podemos deixar de considerar os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata no artigo 26, que toda pessoa tem direito à educação. E esse é justamente um dos princípios que vai nos fortalecer no argumento em torno do que nós consideramos que os regras estão como contributos fundamentais para a democratização do conhecimento e da educação. E a problematização que eu coloco ali, é, subscrito, ali, taxada, é que a partir desses princípios a gente consegue construir reflexões eh, que existem, inclusive, diferentes movimentos e múltiplos movimentos de interpretação, eh, de crítica, de problematização, inclusive de transposição desses princípios. Porque na minha leitura, quando dissemos que todos podem aprender e quando pensamos e fazemos e dissemos que todos aprendem, a gente está trabalhando com concepções, com movimentos e com metodologias que têm diferenças. Assim, avançamos para o próximo slide, e que também mencionamos como princípios que referenciam essas reflexões que hoje fazemos em torno dos recursos educacionais abertos, e o professor Cristiano já nos trouxe é, vários apontamentos fundamentais, que são justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável, e principalmente o objetivo 4, que vai nos trazer a, a referência, a descrição, os indicadores e as diretrizes para o que consideramos mundialmente que é a educação de qualidade. Então, é, as perguntas que o próprio professor Cristiano colocava no início para o grupo até que ponto temos conseguido, inclusive nesse contexto da pandemia, fortalecer essa garantia da educação de qualidade. Avançamos? Diante disso, nós podemos, então, pensar em diferentes perspectivas que são mundiais, não são só brasileiras, mas aqui nesse contexto desse painel, pensando nas experiências europeias e brasileiras, certamente a gente percebe a existência destas perspectivas, tanto em relação aos REIs quanto às tecnologias educacionais, que eu considero tipologias interpretativas, de análise e de implementação é, ingênuas. Porque há sempre uma referência a um saudosismo quando negamos as tecnologias e quando também negamos a potencialidade dos recursos educacionais abertos, e isso nos faz, muitas vezes, como gestores, como pesquisadores, ou como próprios docentes, não implementar determinadas ações, não implementar determinadas práticas, porque referenciamos um saudosismo ao tempo em que existia uma educação não mediada por tecnologias, e muitas vezes essa tipologia ingênua se refere somente a uma compreensão de tecnologia é, referenciada no mundo digital, quando não é somente isso, ao mesmo tempo, é, junto com esta perspectiva saudosista, percebemos uma perspectiva negacionista, que nega o potencial interativo, colaborativo, a interatividade da própria tecnologia e, portanto, dos recursos educacionais abertos, por outro lado, muitas percepções, inclusive de gestores e algumas políticas que colocam nessa perspectiva a tecnologia numa perspectiva salvacionista, quando também sabemos que não se trata somente de uma perspectiva instrumental, que eu considero justamente esta perspectiva tecnicista da tecnologia, ou ainda uma perspectiva futurologista, quem sabe no próximo ano, quem sabe pós-pandemia, nós teremos mais tecnologias, nós teremos melhores condições de réia e assim por diante. E também, por outro lado, a pandemia nos fez perceber algumas perspectivas histéricas, no sentido de que, é, sem muita reflexão, sem muita organização, saímos fazendo muitas coisas sem uma organização prévia, sem uma participação de todos os envolvidos, para que pudéssemos ter um, uma reflexão, para que pudéssemos, de fato, ter uma compreensão crítica a respeito do papel das tecnologias, do papel dos recursos educacionais abertos. E ainda considero uma outra possibilidade, uma outra perspectiva, que é, uma tipologia também ingênua, que eu chamei aqui de cínica, que é, é um grupo que nega, que finge que os nossos problemas não existem, que diz é, que, que nossos estudantes todos têm condições de fato, e que todos nós, professores, de fato, somos fluentes em relação às tecnologias, que todas as nossas instituições possuem as condições estruturais, os parques tecnológicos estruturados, para que consigamos eh, todos, de modo igual, ter direito à educação, participar ativamente desse processo de democratização do conhecimento. Então, estas perspectivas, elas já vinham, né, elas estão presentes ao longo da nossa história educacional mundial, e na minha leitura, de acordo com as minhas autoreflexões que eu compartilho hoje, essas eh, tipologias, elas foram... Eh, foram se fortalecendo de algumas formas, especialmente nesse contexto da pandemia, em que tomamos uma série de decisões que foram necessárias para que pudéssemos, de fato, continuar nossas atividades e, então, o que nós avançamos para o que nós temos chamado de ensino remoto. No próximo slide eu coloco em relação a isso uma reflexão para que a gente comece a debater um pouco mais sobre o que de fato valorizamos e consideramos em termos de educação, para que nós possamos ampliar essa, esse debate, e essa visão, essa perspectiva, essa concepção em torno do que ainda tem sido muito polarizado, ou seja, nós centralizamos quando falamos de ensino, ainda a educação no professor, ou centralizamos em algumas perspectivas teóricas e metodológicas o processo no estudante, né, nós vemos muito esse debate presente na educação à distância, quando falamos das tecnologias educacionais, em que centralizamos todo o foco no estudante, e assim por diante, é, muitas é muito... teorias, muitas discussões e pesquisas ou fo focalizam no conteúdo ou nas metodologias, é, alguns modismos em relação aos próprios recursos, ênfase, por exemplo, em processos de avaliação, de misturação, ou quando centralizamos também determinados dispositivos, determinadas plataformas, e isso foi muito visível, né, durante esse ano, principalmente aqui no Brasil e no contexto do do Rio Grande do Sul, inclusive, quando nós percebemos que determinados grupos que detêm o desenvolvimento tecnológico a nível mundial, eh, tem uma força mercadológica muito grande em relação às decisões que os nossos gestores, nossos representantes políticos tomam, e muitas vezes nós eh, acompanhamos e percebemos uma grande presença, inclusive, dos softwares proprietários, de grandes empresas, que acabam e acabaram sendo adotados massivamente pelos gestores para desenvolver, então, esse ensino remoto e muito ainda centrado na figura do professor, na centralidade do trabalho do professor. Avançamos. E aí, em relação a isso, nós pensamos, como nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de trabalho na UFSM, em relação a todas as atividades que temos desenvolvido de ensino, pesquisa, extensão, inclusive de gestão, é, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e nós trabalhamos com um conceito que nós chamamos de fluência tecnológico-pedagógica, porque para nós, fluência, tecnologia e pedagogia significa, nesse caso, em especial no contexto da pandemia, uma defesa, uma ética pelo princípio da vida, ou seja, não consideramos é, fluência, tecnologia como ferramenta ou como ponte para que é, conscientizemos outras pessoas em relação ao que significa tecnologia, o que, que significa processo ensinar e aprender. E aí é nesse sentido que nós vamos construir aqui as nossas reflexões, auto-reflexões, é, em relação ao papel da, dos recursos educacionais abertos, justamente relacionados àqueles princípios do direito universal à educação é, do, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Avançamos para o próximo slide. E aí, em termos de perspectivas, o anterior, por favor, Ficamos, passamos dois. É, perspectivas, expectativas e retrospectivas. Então, nós podemos explicar todo esse nosso contexto a partir de diferentes perspectivas e uma delas é justamente é, esse princípio que eu considerei é, é, a história, esse princípio histórico, em que nós temos a necessidade de fazer diferentes registros e me parece que eh, nunca se produziu tantas narrativas, tantos mitos, inclusive, em relação não só ao contexto eh, da crise sanitária em si, dos processos de vida, de saúde, mas, inclusive, narrativas e mitos em relação ao papel do professor, em relação ao papel da tecnologia, quando sabemos que a educação é um campo em que é, muitas pessoas é, tomam opiniões, muitas pessoas emitem é, e produzem conteúdo e compartilham é, de concepções que, de fato, nem sempre são as mais verídicas. Nós temos, como professores, vivenciado esse desafio em relação às diferentes narrativas que circulam em torno do trabalho que nós temos desenvolvido, dos desafios, inclusive das potencialidades, de produzir, de planejar material didático para esse contexto especial, então, da educação mediada por tecnologias. No próximo slide, eu coloco uma outra possibilidade de análise, que é em relação à categoria tempo, quando nós podemos pensar até que ponto recursos educacionais abertos nos permitem pensar estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem que flexibilizam essa relação que a gente precisa estabelecer entre um tempo, que é o didático, dos nossos calendários, e temos uh, acompanhado diferentes discussões em nossas instituições, inclusive eh, por parte do governo federal, dos governos estaduais e municipais, porque não há um consenso, não há um, nem sempre a mesma base para que nós possamos discutir a presencialidade ou a não presença em relação a esse processo educacional. Então, nem sempre o nosso tempo de aprender é o mesmo tempo dos nossos calendários, é o mesmo tempo didático que nós implementamos institucionalmente. E aí a pergunta é, réias podem justamente flexibilizar e fortalecer essa relação? No próximo slide, consideramos que outra categoria para ser analisada é a categoria espaço, né? existe um, uma ambiência, que é uma ambiência virtual em que temos desenvolvido nossas atividades, mas existe também uma ambiência real em que, pese as nossas condições de trabalho domésticas, nem sempre favorecem as mesmas condições de trabalho que nós temos em nossas instituições. Avançamos. Também, em relação à linguagem, é uma outra categoria que nós poderemos utilizar para analisar todo esse processo, porque percebemos que a educação mediada por tecnologias, nesse contexto da não presencialidade, ainda insistimos muito na oralidade e na verbalização e centrado no professor, quando, na verdade, ambiências virtuais e plataformas virtuais exigem outros dispositivos de interação e comunicação que são, muitas vezes, fortalecidos pela escrita, né, então também em relação a, a esse processo, como os recursos educacionais abertos podem ser movimentados nesta perspectiva, nesse sentido dos símbolos e signos necessários para o nosso processo de socialização e comunicação. Avançamos. Avançamos. Algumas problematizações, então, para que a gente possa depois seguir no debate em relação à cultura digital, como é a nossa cultura, como ela era antes da pandemia, como ela tem sido agora e como ela será, porque temos, temos acompanhado muitas práticas em relação, não somente aos recursos abertos, mas aos recursos digitais em si, e aí as redes sociais, elas são... É, um exemplo muito prático para que a gente possa entender é, que esse trânsito nem sempre é fluente pelas tecnologias de comunicação e informação e que muitas vezes isso acaba tendo um impacto e uma influência muito grande em relação também aos materiais didáticos que circulam pelas nossas atividades, pelas nossas aulas, pelas nossas interações. Em relação às tecnologias educacionais em rede, Precisamos problematizar um princípio que está muito presente nas nossas produções teóricas, inclusive, nas nossas políticas públicas, que traz a ideia muito forte de que primeiro precisamos preparar, de que primeiro precisamos qualificar, que primeiro precisamos de uma infraestrutura para que depois possamos, de fato, implementar, realizar a educação mediada por tecnologias, e esse discurso reverbera também em relação aos REIAS e às práticas educacionais abertas. Uma terceira problematização específica em relação aos REIAS é dizer que, nas políticas públicas internacionais, inclusive nas brasileiras, nós encontramos inúmeros dispositivos que mencionam o papel, que se referem, que referendam eh, os recursos educacionais abertos mas ainda não encontramos um acoplamento que fortaleça a formação de professores, pesquisadores e gestores nesse sentido, embora conheçamos algumas ações que a própria CAPES, né, a professora Cristiano mencionava o papel né, da portaria da CAPES, que coloca esta perspectiva para os materiais didáticos da UAB. Existem outras iniciativas, mas os dispositivos textuais mais políticos públicas não constroem livremente esse acoplamento. E aí, uma outra discussão que a gente precisa problematizar é, para que a gente não fique na, na perspectiva de uma tipologia ingênua em relação aos recursos educacionais abertos, é a coautoria. Então, quando nasce um autor... Será que nesse contexto da pandemia, que é considerado um tempo de crise, os CEAS fortalecem, fortalecem o nascimento desse autor, desse professor que produz materiais didáticos, que faz remix, que compartilha seus materiais, seus planos de aula, seus, seus, suas atividades de estudo em rede? E aí, a pergunta é justamente, o que temos visto ainda muito nas produções teóricas, e isso está presente nas teses e dissertações, inclusive, que circulam no Brasil, é a produção de conteúdo de reia centrado ainda na atividade do professor, quando, novamente, com isso, estamos polarizando o processo. E como criar justamente uma comunidade, então, uma comunidade educacional em que todos são co-produtores de conteúdo educacional? E o aberto significaria para nós um desapego do processo individual para um processo mais colaborativo, um processo mais coletivo? Por que eu coloco esta problematização? Porque percebemos, em relação aos REIA, uma preocupação muito grande das pessoas de que agora não temos mais uma autoria, de que não temos mais uma referência ao autor, que muitas vezes é uma discussão equivocada ou que desconhece os próprios fundamentos dos REIAS. E a questão dos recursos educacionais abertos, em que muitas vezes né, nos nossos cursos a gente tem percebido isso como resultados, há uma confusão das pessoas em relação ao que significa aberto, o que significa gratuito e o que, que significa é, acesso livre na internet, por exemplo. E aí a pergunta de fato tem que ser se o, uh, o número de downloads que pode ser associado a um processo, aspas, de consumo de réia de fato é suficiente para que nós possamos avançar nessa cultura de uma educação aberta, né, quando nós pensamos em Todos, como autores e produtores de conhecimento, consumir réia não é o suficiente. Avançamos para a gente poder cumprir nosso tempo. Então, a fluência é, para nós, um princípio de desenvolvimento profissional e apostamos que nós, professores, tanto do ensino superior quanto da educação básica, é, consigamos ter tido é, esse contexto da pandemia como um processo de reflexão, autorreflexão em relação às nossas próprias práticas, para que também os processos formativos em relação à tecnologia e aos próprios REAs não se tornem é, cursos ou momentos ou situações de assessoria jurídica ou de, de assessoria técnica em relação aos recursos educacionais abertos, mas que a gente possa, de fato, avançar nessa problematização, autoreflexão em relação ao nosso movimento, tanto na educação básica quanto no ensino superior, quando nós percebemos nesse contexto, nunca antes vimos, principalmente na UFSM, estou falando da minha instituição, tanto o número de inscritos de pessoas que querem fazer cursos de capacitação. E talvez esse tenha sido um momento em que nós percebemos que nossas angústias e nossas situações limite, como professores do ensino superior, nos aproximam né, como dos professores das situações limite dos professores da educação básica, que não somos tão diferentes assim quando se trata de fluência tecnológico pedagógica. E para concluir, então, a gente traz... É, esta, esta perspectiva, então, de que, no próximo slide, né, que nós precisamos, para fortalecer tudo isso, apostar em pesquisa, em produção teórica, inclusive valorizar a nossa própria produção local, é, precisamos de políticas de formação, não só para os docentes, mas para os gestores, Eu já respondendo ao Cristiano, coloco ali, precisamos, sim, de políticas institucionais, e fortalecer esse processo de inovação, mas que a gente tenha que ser muito alerta em relação ao tipo de escala que a gente perspectiva para esse movimento dos recursos educacionais abertos. Certo? Então, concluo por aqui para não me estender para além do tempo. Obrigada pela atenção. Aí, Mundo, não te ouvimos, eu acho que você está com o microfone desligado. Estou. Perdão. É, de todas as coisas que tu trouxeste, os elementos que tu trouxe para a discussão, a tua experiência que tu, tu mostraste na, na, nos teus slides, ali, as informações que tu trouxeste, tem um ponto que tu falaste que eu vou trazer de volta para o um debate contigo depois, mas eu vou deixar já uma pulinha atrás da orelha do público. que eu enfatizei o, o número de downloads que ocorreram no, no ProEdu, em função do contexto que a gente viveu e pela oferta de cursos, que sem material de qualidade disponibilizado em rede de forma gratuita, não haveria chance de esses cursos terem sido ofertados. Isso não quer dizer que nós estamos mudando a cultura para a réia, para a produção de recursos abertos, para compartilhamento de conhecimento livre. E tu disseste isso, o número de downloads como consumo de conteúdo não representa, de fato, uma mudança de cultura. E depois eu trago este elemento para a gente conversar no debate, no final das apresentações. Muito boa tua colocação. Obrigado, professora...